O Will aqui falando com vocês, sejam bem-vindos ao canal City Games. E galera, eu vou trazendo aqui para vocês as primeiras impressões do Resident Evil 3 Remake. Beleza? A primeira vez que eu que eu jogo, que eu vi dessa demo foi muito pelos canais do YouTube, né? Pelo que a Capcom foi soltando aí. E de cara a gente já vê um monstro aí, ó. Caraca, meu. Deixa mais tudo que ele já é. Calma. Boa, uma coisa boa, né? Aqui está dizendo que o, o jogo final ele pode ser um pouco diferente da demo, né? E é que não é possível salvar ou fazer load do game. Ah, essa demo ela está totalmente, ela não, na realidade ela eu coloquei em inglês, né? Mas ela não tem é, áudio nem legendas em português. Legal começamos já não young lady a textura do jogo está sensacional, Carlos, assim você não pensou em ela é um elite RPD Special, Special Tactics, Tactics and Rescue Service esse não é um do jogo tá is isso já é uma, uma parte mais valandine. avançada do jogo It's Jill. É, eu não lembro de, nice de, de todos to os eventos you, ali Jill. do Resident Evil 3. Joguei muito. Ele foi o jogo que eu mais O Resident Evil 1 realmente foi o right. o percurso, né? então, que you? realmente trouxe a novidade, mas que não se Isolated, most of the hundred thousand é melhorar um pouco o cabelo, that. né? Do, Carlos, yes. do Capcom, pelo well, amor Melhoraram tudo no jogo. Esse é o, motor train moving, é o mesmo motográfico do que Porém, pelo que o, a, a Capcom help. publicou, é, algumas mudanças, tá? so Não é um copy-paste, né? Um copy-cola do Resident Evil 2 Remake. Eles disseram que tiveram algumas melhorias right. na, na fluidez do jogo, na... ...na... ...na gerabilidade... Well, hey. ...vamos acompanhar. Cool. Acho que vocês perceberam, né? Tô Thank jogando you, aquele Xbox One X. Aqui você vai. Nós podemos usar isso para ficar em contato. Eu sei o que é uma rádio. É louco, tirou o lugar e que o rádio é. Man. Só porque Need o cara get get é o Carlos? O cabelo dele tá zoado. Legal. eu abrir right. os documentos aqui. Cara, mas já, já dá pra perceber que o jogo tá bem mais fluido. Bem mais diferente do, do, do que o do Redentivo 2 em Lake, cara. Shit, oh, capitão. Eles realmente tomam um chão sobre você. Ó, lá tem três não níveis ali. Vai devagar. Três ou quatro níveis ali que dá a, a, a movimentação dela. Olha, olha aquele lá. Tá massa, cara. Isso aqui tá bem legal. Ah. A, a, a Capcom fazendo publicidade do jogo, no próprio jogo. Sensacional. Tá bem diferente, quem jogou eu joguei bastante o Resident Evil 2 e tá diferente a jogabilidade. Ó, é, tá oh, que legal! Cartaz de cinema, né? show, show de bola, praticamente cinema. Né? as cores é, é, elas parecem um pouco mais vivas do que o Inventivo 2 remake vamos ver que tem no um item aqui inventário mapa isso é muito parecido com o Inventivo 2 os arquivos Jill é it's então, é me again you topside yet working on it so what's the plan the old tanks got me clearing the tracks The subway infrastructure back online? And how do I do that? Let's start by restoring power. I'll navigate you to the substation once you hit the main road. Copy that. Let's do this fast. Okay. Combinação para fazer mais munição. Vamos Acho que dá para combinar, vamos lá, a mesma coisa do 2 do né... show! Legal. Você não lembra assim, eu joguei muito Resident Evil 3, e conforme eu vou jogando eu vou começando a lembrar dos eventos né, a gente acabou de, de entrar no... We're survivors. We've got to get that train moving. Né? a faca a eu... mas a faca ela ela não é mais ela é um item agora né se vocês prestarem atenção ela fica parada não é mais você usando o L1 o RB né que ela que ela acaba é... ela não é um item né agora ela é um item do inventário de fato e o legal é que ela não quebra mais né Eles conseguem talvez economizar mais munição né? Acho que não faz sentido. Olha, o jogo tá sensacional. Fogueira, realmente, o, o, as cores parecem mais vivas. Olha aqui, aqui. começou já esses becos aqui. Eu lembro que a gente Evil 30 se quadava muito em becos mesmo, né? Olha o cara aqui, anda muito. Escuro, gosto muito dessa estratégia. Aqui, Caraca, mano. que joelho é esse? Caraca, mano. Eu não sei se tá num. Não... cada cara morrer não morreu o não não morreu não obrigado por morrer tão não não você vê que não não tá tão fácil matar os, os zumbis não né? os então, não não não não se não o não a própria dificuldade da DEM. Já tomei as mordidinhas, já. Aqui é o a esquiva. né Agora acho que dá para se esquivar dos zumbis. Vamos ver se eu consigo fazer um teste aí, esquiva. Carlos, I've reached the main avenue. Which way do I go? See a big transmission tower? That's the substation. you' have to circle around um through an alley to your right to get there. You mean the alley that's on fire? Maybe. Surely a tall drink of water like yourself could put out a few flames. Fuck you. Gotta put this out. Possivelmente a gente vai precisar de alguma ferramenta ou um algo do tipo ali para pagar o furo. Chegou a galera. O barril vermelho é sinal de. Eu deveria ter esperado um pouquinho mais né Legal para você economizar munição, mas se tem mais de um, de um zumbi Não tá? tem o que fazer né Morando demorando demais pra morrer Bora lá Deixa eu ver se consigo fazer a esquiva aqui com esse zumbi ó. Opa Calma, calma, calma pô. É Treinar mais, cara Tem um momento certinho ali pra você fazer a esquiva Vou deixar vocês pra trás Como é que eu vou? Já tá no E... uma coisa para cá pra lá tem o que o jogo tá bem tenso galera Nossa! O cara que tava no chão foi arremessado. Ai ai, que engolido tem que ver aqui. show. eu. Nem é assim, sinto é mais. escada aqui ó. Eu não, quero descer não. Ela vai ver onde eu te vejo. Legal. Tá, a jogabilidade está bem mais fluida, de fato, que o, o antigo residente O reino antigo 10 Esse cara vai levantar. Acho que não levanta não Tá, não vou ler Possivelmente o código do, do, do cofre está no jornal... Está nesses, nesses, nesses documentos Escutei alguma coisa aqui Se eu puder, vou dar uma... Uma escapada desse zumbi Beleza... Vamos usar uma missãozinha ah, Pra cá Tem... Sempre tem né? Ah, tenho certeza que ela vai levantar depois ah, mas... tá mas... Ela dormindo, vou acordar ela pra que Ela está cambaleando já. Preciso achar mais ervinha. Cara, tá, complicado! Nossa! O cara quase levanta com uma perna! Você está de brincadeira? Acho que ele não morreu! Antigamente nos jogos do Playstation né, quando tinha um uma, uma poça de sangue em volta ao corpo era sinal que o cara fez um beat a morrido né está um pouco mais difícil Vou coisa aqui Vou brincar de a gente tem que ir agora... O a gente vai chegar lá! é muito útil. Mas uh, demora para matar, meu Deus. Pronto. Aqui ó, a chance. Você precisa primeiro ter um item para fazer isso. Cara, de munição a gente tá. A gente tá bem, Precisa. precisa baixar sol. De algumas ervas ali. This must be the subway company's offices. Tá... Demais assim, tá bem envolvente, cara... Será que não tem mais nada aqui? Tem aqui algum tipo de energia, alguma coisa... Tá pra passar... Bora voltar então... Não sei se vocês viram o anúncio do das especificações né do, do, do PlayStation 5 é, eu vou vai subir aqui um link com um vídeo que eu fiz falando um pouco do que eu achei ali da da do evento do PlayStation 5 depois acompanhe lá coloque nos comentários também o que vocês acharam tá Mas pra KB, vem. vem você também Nossa, cara, isso é... é muito bom fazer isso eu Acredito que durante o ce... é, é, Entre os cenário deve ter bastante coisa Para interagir e, cons... e, e conseguir destruir o, o... Deixei passar um monte desse aqui é, e construir e para matar os zumbis, né? Então você não ter que utilizar somente munição e né? ter uma interatividade maior com o cenário. um zumbi ali. Vou voltar. Vou Opa! Eu sabia que você... eu sabia de você se fosse vergonha. Pode ter mais uma ali. Isso, eu já usei os dois! cara meu, eu vou morrer a primeira jogatina da bem mas é brincadeira cadê né? vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui Brincadeira Não morreu ainda? Ah, os caras estão me tirando meu, tem um remedinho aqui não? Deixei passar alguma coisa também eu passar Vou ficar esperto aqui que a galera vai entrar e vai me pegar Tá aqui ó Tinha esquecido Ah, te man, beleza Agora pode vir! Cadê você? Palhaço! E agora? Deixa eu Caraca! Meu, o jogo tá. Intenso! Bora lá! Oh, olha aí! Cara, eu não vi! Não sei se a configuração do... Que eu fiz aí do jogo, que está um pouco escuro demais... Ainda tem chegando algumas coisas aqui. aqui. E aqui não dá, dá para voltar. Abre. Caramba! Nossa! Mas assim eu não vou chegar no final, né, tio? Força desse rolante. beleza, Tô que achar agora a saída Tem um barril ali não que não, Pronto. mais uma galera. Tem esse negócio aqui, aqui ó. Agora sim. Sabia que tá faltando alguma coisa aqui para a gente, mas tem aqui erva. Vamos usar essa. Show. Que legal tem um baú para guardar as coisinhas não guardar nada vou guardar só as duas que estou com ela ainda não sei que o zumbizinho vai acordar pô espirilha Nossa! Meu. Isso é louco, Tim? Meu Deus! Que isso? Que isso? Abro! Vai logo! Você não vai esperar não! Corre, Diego. Nossa, nossa, meu Deus do céu. Nossa, galera. O jogo promete, hein? Show de bola. Dolls Destroyed. Só um bonequinho, né? Galera, é, o jogo está bem legal assim, sem dúvida alguma na, No jogo final a gente vai jogar entre o Carlos e a Jill E meu, curtido do que vi, as cores estão vibrantes, a jogabilidade está diferente Eles não tiraram nenhuma essência do, do Nemesis ali, que vai ficar indo atrás desse finalzinho para vocês terem uma ideia E galera, vamos para o jogo Agradeço aí terem acompanhado até o final, compartilhem né, para outros gamers aí se inscreva no canal, dê um like, em breve eu trago mais novidades aí pro o canal, beleza? Valeu!